Neste vídeo, eu quero mostrar para vocês uma mega promoção que a gente está sempre atento, que vocês estão me assistindo aqui agora na aula, também ficam atentos a essas promoções para que vocês conheçam, então, como tirar vantagem de pontos e milhas. Tá? Promoção que está rolando dia 18 ao dia 20 de julho de 2022. E eu vou mostrar para vocês comprando, então, milhas, pagando o mais barato possível para você ter vantagens com isso. Okay? Primeiramente, você precisa ser cliente Esfera. Então, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no site Esfera, se cadastrar e assinar o plano, caso você seja um cliente ativo ao programa Esfera. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Você vai assinar o plano, o Clube Esfera pode ser o mais barato, não tem problema. Pode assinar hoje, dentro de algumas horas, você já vai conseguir, então, a assinar o, o plano, tá? Então, eu estou mostrando que se você não é cliente de Esfera e vem uma promoção como essa, basta você se cadastrar e esperar algumas, alguns minutos, algumas horas, para poder reconhecer que você é cliente do clube, para poder ativar, então, o desconto. Então, funciona assim. Você vai entrar nesse site da Esfera e se cadastrar. Escolher o plano que mensal que mais combina com você. Eu peguei o primeiro plano, mais barato. R$29,90 por mês, tá? Então esse plano aqui tá R$29,90 por mês, para mim já tá ótimo, tá? Só para poder ganhar os descontos na hora de comprar os pontos e, e transferir depois para os parceiros, tá certo? Aí nesse mesmo momento que você está vendo comigo aí, tá aparecendo uma imagem no, no site da Esfera, Festival de Inverno, junte pontos até 20 de julho, né? Compre pontos com desconto só para cliente do Clube Esfera, cupom 50OFF, Inverno 50, esse é o cupom, tá? 50OFF. E cupom, 30% off para os demais clientes, então 30% off. Tá? E logo em seguida aparece um Festival de Inverno Smiles até o dia 20 de julho. Cadastre-se na promoção, é, até 100% de bônus para transferir para os pontos é, do Esfera para Smiles. Tá? E aí, o que nós vamos entender aqui neste caso? E aí que eu quero que você entenda. Primeiramente, vamos focar na Esfera, depois a gente vai pensar no Smiles. Você vai entrar então, no site da Esfera, como eu mostrei para vocês, preencher seus dados, cadastrar escolher o plano. Feito isso, você vai então comprar as milhas que estão em promoção, 50% OFF. Tá? Você está vendo na tela do vídeo que a cada mil milhas custa 70 reais. Você aplicando o 50% OFF, né, que é o inverno 50, vai cair para reais o milheiro. Tá? Não está bom, vai ficar melhor. Depois vai ficar ótimo. Aí pronto, olhei que está tendo uma promoção que se eu transferir os pontos do Esfera para Smiles, eu vou ganhar 100% de bônus, até 100% de bônus. E como que funciona isso? Clientes do clube Smiles, ou seja, eu sou assinante do clube Smiles o mais barato que tiver. O plano 1000, por exemplo, 39,90. Então, se você pegar o plano 1000, custa R$39,90. Pode ser que tenha algumas promoções aí que você pague até mais barato. Mas, por exemplo, eu vi que tem esse, esse banner me informando que tem a promoção de 100%. Então, para ganhar 100%, eu tenho que ser assinante do Clube Smiles. Né? E eu sou uma pessoa que eu me, que eu me, me vejo ao Smiles, eu adoro o Clube Smiles. Né? Por vários motivos, viagens baratas, é, mais econômica o shopping eu adoro, comprei várias coisas aqui da casa, com, com milhas Smiles, né? Ar-condicionado, televisor, tablet, tudo com milhas, né? Então o que acontece? Eu vi a promoção do Esfera e vida Smiles, então se encaixa, né? Então eu tô vendo que dá pra me encaixar e levar vantagem com isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou assinar o Clube Smiles também. Pronto, assinei o Clube Smiles, o plano mais barato o mil, por exemplo, e sou o cliente do Esfera também, assinei o Clube Esfera. Por que, que eu estou falando isso? E bater nessa tecla. Porque talvez você ache que é simplesmente, se preencher o propósito da Esfera e da Smiles, que você vai transferir e vai ganhar essa quantidade de milhas. Não. Se você não é cliente, assinante do clube Esfera, 30% off. Ou seja, inverno 30%. E se você não é cliente do clube Smiles, assinante, pagante, você então vai ganhar 50%. Tá? Então, a regra é essa. 50% para os demais clientes, conforme eu estou mostrando para vocês na tela, e 100% para os clientes do clube que pagam a assinatura. Ok? Pronto. Comprei as milhas, então, no Esfera. Comprei a quantidade que cabe no meu bolso. Aqui, para mim, a Esfera está me oferecendo até 300 mil. Ok? E aí você vai fazer o quê? Você vai comprar essa quantidade de milhas, um exemplo, e vai, então, agora transferir para a Smiles. Só que antes de você transferir para mais, você, você vai preencher o cadastro, colocar o seu CPF aqui, ó. oficialmente os seus dados. Então eu vou colocar aqui para vocês verem aqui dentro do quadradinho, para vocês entenderem que funciona assim. Porque muitos podem achar, ah, isso é básico, não, muitas pessoas não sabem disso. Eu tenho vários membros do canal que não conseguiram os pontos porque não, não passam por essa etapa. Né? Preenchi aqui, agora eu vou lá no Esfera e transfiro os pontos para Smiles. Tá? Uma dica que para vocês, sempre que vocês puderem, dá um print na tela que vocês cadastrou, para aparecer que você realmente cadastrou, para ter uma garantia que você realmente fez o, o preenchimento do, do CPF no cadastro. Tá? Pronto, você sabe muito bem que da Esfera para os problemas parceiros, Latam, Azul Smiles, é 30 mil mínimo para transferir os pontos. Tá? Então tem que ter 30 mil pontos, pelo menos, para poder transferir. Agora vamos nos cálculos, tá? Para que vocês entendam ao junto comigo. Lá no nosso nós temos um blog que a gente posta tudo isso para vocês também. Então fica mais fácil para vocês acompanharem as, as ofertas e promoções que nós temos, tá? Altarendablog.com.br. Pois bem, aí você está vendo lá ó, que a promoção é do dia 18 é o dia 20. Então, vocês que estão me assistindo a aula, é, eu estou dando simulações aqui. Logicamente, quando vocês forem assistir o vídeo, isso aqui já não funciona mais. Mas é uma técnica para você aprender, tá bom? Então o cálculo que você vai fazer é o seguinte, vamos supor que você comprou mil pontos no Esfera, mil pontos equivale a R$70. Com a promoção 50% off, inverno 50, então você aplica nos mil reais 50% de desconto, então mil milhas é igual a R$35. E quando eu transferir esses mil pontos para Smiles, eu vou ganhar o dobro, então 100% de bônus, porque eu sou o cliente Smiles. Então, mil pontos vai aparecer na conta da Smiles, dois mil pontos. No, ou seja, quando eu tiro os pontos do Esfera e transfiro para a Smiles, eu estou transferindo o quê? milhas. Então, eu tirei de pontos, que é a esfera, transferi mil pontos Esfera para a Smiles. Então, sai pontos, entra milhas, duas mil milhas. Promoção 100% de bônus. Ok? Estamos entendidos até aí? Pronto. E quanto que eu paguei então? Se eu paguei 35 reais, quanto custou então o um milheiro? Então você vai pegar 35 reais, você vai dividir então por 2 mil milhas. Então equivale a 17,50. Ou seja, o um milheiro custa 17,50. Deu para entender? Como você transferiu 2 mil milhas, ganhou 2 mil milhas ali no caso, mil você comprou e mil você ganhou, então você soma as duas e divide aí vai sair por 17,50 milheiro. e cada uma milha, cada uma milha vai custar 0,0175, ou seja, menos que dois centavos aí neste caso é recomendável que você compre as milhas e 17,50 por exemplo eu posso fazer uma venda se eu quiser vender as milhas por exemplo a 23 reais eu ganharia no, então aqui é 5,50 tá então a Diferença de 17,50 para 23 é 5,50. Tá, se eu conseguir vender mais caro, R$26,00 por exemplo, a 17,50 eu ganharia 8,50. Esse seria o meu montante de lucro com as milhas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no site da Hot Milhas, na data de hoje também, tá e simular eu vendendo as milhas. Tá, é então, o que eu vou fazer. Eu, eu comprei uma quantidade de milhas, eu vou mostrar para vocês. E vou simular o quanto que eu é, venderia para Smiles, quanto eu ganharia nessa, nessa transação, tá bom? Para que vocês vejam o lucro que eu teria, tá bom? Se vale a pena ou não vender, no caso, para Hot Milhas, tá certo? Então eu comprei aqui, ó, compras, número tal, 60 mil milhas, tá? Eu comprei 60 mil milhas, tá? ok? E paguei 2.100. Então se você pegar aqui e descobrir quanto, que eu, quanto que eu paguei na milha, você vai pegar aqui então, ó, É 2.100 dividido por 60 mil milhas. Então eu paguei R$35,00, tá certo? E como eu, eu vou ganhar o, o dobro, né, 100%, então 60 mil vezes 2, 120 mil. Tá ok? Então eu vou fazer o cálculo de 120 milhas. Apesar que vocês estão vendo aí na tela, eu transferi para a Smiley 67 mil, é que eu tinha uma diferencinha de 7 mil milhas. Tá? mas o que eu comprei foi 60 tá? então a gente vai entrar agora na Hot Milho e verificar quanto que eles pagariam né, nessa condição de milhas Smiles, tá ok? lembrando que aqui na cotação da, da Hot Milhas a, a melhor performance aqui é para dois meses tá? vocês viram que eu paguei 2.100 reais né, em 60.000 milhas né? e a Hot Milhas vocês estão vendo a tela do vídeo que eles estão me pagando em 120 mil milhas, 2.220, né? Então, se eu pegar aqui, 2.220, vamos arredondar, tá? Não vou colocar uns quebradinhos, não. 2.220, dividido por 120 mil milhas, eles estão me pagando 18,50. Então, eles estão me pagando 1 um real a mais referente a essa milhagem. E por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles viram que tem uma promoção rolando da esfera. Com certeza, na data de hoje até dia 20, essas milhas elas vão ficar com preço baixo. Na semana retrasada, eu calculei aqui que estava pagando R$ 26,00. Então, se eles estivessem me pagando R$ 26,00 aqui, um milheiro, eu estaria ganhando um bom dinheiro em cima. Então, R$ 17,50 menos R$ eu ganharia R$ 8,50. Né, por mil, por cada mil milha. Então, 8,50 vezes 120 mil, eu ganharia aqui, então, 1.020 de lucro em cima dessas vendas. Né? Então, é isso que você tem que fazer. Fazer esses cálculos para que você entenda se realmente vale a pena ou não para você. Tá? Então, nessa simulação aqui que eu estou vendo da Smiles, referente à data de hoje, no mesmo dia da promoção que está rolando no Santander Esfera com a Smiles, logicamente que eles fariam de tudo para pagar menos. Tá? Então, aqui no caso, eles estão pagando 18,50 é, no milheiro e você pagou 17,50. Não vale a pena. Então, neste caso, é aconselhável segurar as milhas para quando tiver uma promoção de 23 reais, 24, 25, 26 reais, você poder comprar. Lembrando que a melhor performance é para 60 dias. Agora, nada impede você vender para terceiros. Se conseguir vender para terceiros também, pegar o dinheiro na hora, né? Aí você teria um lucro também. Talvez até melhor que vender para Hot milhas. No entanto, aqui eu não aconselho vender milhas. Eu aconselho que você guarde as milhas, oportunidade de viagens é, para o dos sonhos, por exemplo. Né? Conhecer os lugares maravilhosos que o mundo tem aí. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Tá? Então, as condições seriam essas. Agora, Leandro, eu paguei R$17,50 no milheiro. Se eu comprar uma televisão, sai barato? Você vai fazer a mesma conta. Quanto que custa televisão? Quanto que você pagou? Você vai sempre fazer essas continhas para ver se você está levando prejuízo ou ganhando dinheiro em cima. Tá? E aqui nessas, nessas condições aqui da Hot milhas, logicamente que eu estaria ganhando 100 reais, mas não vale a pena. Ganhar 100 reais numa transação dessa não vale a pena. Tudo certo? Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, curtido. Vamos para o um próximo vídeo, então, referente a milhas, nesse aulão maravilhoso para vocês aqui.